Durante esse período todo, ele, né? ficou, ficou, porão, né? um ele ficou abandonado. É... É... É ele ficou abandonado. Ele ficou abandonado. que ninguém nem tomando cuidado, não, não, não. não, ele não. se deteriorou muito. Né? é, é uma pena ela é... ter isso aqui e não contemplar. É. É de do... Olha, deu tomate! Não. Na verdade, em 2005, a gente é, tomou opinião Alguns Eu corroboro corro essa opinião, que como a prefeitura pela Câmara em 2027 doou isso para a Diocese, a Diocese não mais querendo ou não tendo mais ocupação para cá, deveria, na nossa opinião, ter devolvido ao município. Mas o município comprou em 2005 esse prédio, é. não, não, não pagou muito, pagou 700 mil reais. Nossa, né? vamos e convenhamos, né? pelo valor histórico... Né? É uma... é. vou... Pagos é, é, é. segurança... Sim, sim. Eu cheguei na Secretaria, o prefeito conseguiu que viesse aqui o um gerente da Fundação Roberto Marinho para São Paulo, uhum. Mantovanini, se não me falha a memória, e a gente queria saber se havia qualquer possibilidade de a Fundação poder ajudar. E eles nos disseram o seguinte,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 Eu então falei, que o negócio não é culpa do Kleber? O Kleber mandou a engenharia da prefeitura fazer. A engenharia fez correr para pegar um dinheirinho lá na Petrobras e Disse que pôr o banheiro no negócio. Então não deu certo. Depois nós fizemos, pela lei Rouanet. O que eu pensei? Se a gente fizer pela lei Rouanet, você vai ter dinheiro a fundo perdido. Esse dinheiro vem do imposto de venda de grandes empresas. Tá? Então foi o que nós fizemos. Constituímos uma ONG. Essa ONG cuidou de fazer o projeto. Quem fez foi o Ceiqueira. Bom, esse projeto foi feito e foi passado para a Lei Bom, O valor dele era de R$16 milhões. Esse dinheiro vem, vem para a ONG, Se você é o presidente da ONG, ele vem para você. E o seu compromisso de é entregar o crédito de ONG, você vai ser vistoriado pelo Ministério Público Federal.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 Então, nós já teríamos, em tese, 6 mil anos, mas temos aí, para começar a fazer a obra. Então, ao começar a fazer a obra, eu não sei se dois, três anos, três anos e meio, ela não deve mais parar. Então, é a certeza de que isso vai acontecer. José, é a pena de não ter chegado a tempo, né? Tudo isso, essa providência. É, essa verba, eu não sei, eu não entendo dessa parte, mas essa verba, segundo me, me, me falaram, ela é destinada para aquilo. Quer dizer, você não pode mudar o objetivo dela. Se você mudar o objetivo dela, ela é, é, não, não pode mudar. Não dá para transformar ela em, em asfalto, certo? Ou você usa ou o recurso é devolvido. Mudado é o desenvolvimento das instâncias. Então ele pode chamar que o asfalto bom faz parte da vinda do turista para a cidade. E ele pode explicar tecnicamente isso lá. Então a gente sério Então é né? então, uma questão de vontade política. A vontade política é duas coisas. Um, de um lado, você tem a vontade política. E do outro lado, você tem a questão da honestidade administrativa. Se eu sou um secretário e quiser roubar, eu prefiro fazer asfalto, falta. Porque pedrinha ninguém vai montar. Se eu for fazer uma reforma no prédio, Existe um índice de construção civil, que até é contestável, mas ele existe, e eu tenho que quantificar por aqui. Então eu vou no que é mais fácil, no que dá mais lucro para mim, e no que mais dá mais lucro eleitoral. Porque se eu asfaltar a Penha, se eu asfaltar três quatro mais populares, é muito mais importante do que eu jogar dinheiro no, no, no colégio São